Fala, player, beleza? Will aqui, você está mais uma vez no canal City Games e hoje a gente vai de Astros Playroom, galera. Uma primeira gameplay. Eu já vi alguns vídeos, obviamente, mas é, é, por é, é, por acaso, nada para entender como que o jogo era, porque eu queria ter minha própria percepção e trazer essa percepção para para vocês aqui nesse react de tudo que está acontecendo no jogo, porque esse jogo, ele foi feito como se fosse uma demonstração para Playstation 5, para a gente conseguir verificar tudo que esse carinha aqui, ó, ele pode oferecer, né? Opa, deixa eu aqui, tudo que esse carinha aqui pode oferecer em questão da, do, feed, do feedback háptico, né? Do gatilho, da vibração, do som, não sei se vocês estão conseguindo escutar aí. E o é engraçado é que assim, já nessa tela que está aparecendo aqui, a gente já consegue verificar algumas coisas bem diferentes, conforme, conforme ele está andando em cima da palavra Playroom, a vibração do controle já vem né, da esquerda para a direita, cara que maluco isso, então a ideia é que a gente fazer um react é, e fazer uma gameplay, eu quero trazer toda a gameplay desse jogo para vocês e a gente ir falando a respeito Uh, né, do jogo em si também, principalmente do DualSense. Depois eu vou fazer um vídeo resumido das funcionalidades do DualSense é, para trazer minha percepção de tudo que o jogo ofereceu, não só o Astros, mas também outros jogos que usam um pouco da funcionalidade do DualSense. Então vamos lá, bem-vindo ao Astros Playroom. Essa experiência foi criada para mostrar truques possíveis com seu controle sem fio DualSense. Junte-se ao Astro em uma aventura dentro do, do seu Playstation 5. Vamos mergulhar nessa? Bora lá. Lembrando que é, não é só o DualSense, tá? Que ele traz a experiência. Olha que, olha que legal. Cara, é que vocês acho que não vão conseguir escutar o som. Vou colocar no microfone. Isso... Esse... Esse som é do controle, cara. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Uh, vamos lá. Gatilhos adaptáveis. Uh, vamos lá. Vamos, vamos apertar aqui. Cara. Acho que vocês não vão conseguir perceber. Mas conforme você aperta aqui. Ele tem uma resistência. E depois ele faz, ó. E ele dá uma vibrada. cara, bem animal. E, os, e o eu, que, eu tava, eu, que eu tava comentando, né, que não é só do DualSense, né, a, a melhor experiência seria também se você tivesse o, o 3D Pulse, né, o fone que promete é, áudios em 3D. Eu encomendei o meu, já, no lançamento do Playstation 5, comprei junto com o Playstation 5, só que não chegou. Ah, ele deve chegar essa semana Então, na decorrência da gameplay Eu devo trazer também a, a, a experiência aí Do... Bacana é... Do fone, tá? 3D Pulse Próximo Outro iPad Cara, é, é bem... Olha isso Não é brincadeira não É bem sensível, galera Bem fiel assim Se eu quiser escrever meu nome aqui, ó Will eu... Da hora, próximo. E o som é bem maneirinho, hein? Sensor de movimento. Ó, olha a a fidelidade do, do sensor. E o que acontece? Só para vocês entenderem. Conforme eu mudo, né, entraram todos os átomos aqui dentro. Conforme eu mexo, em cima ele não vibra, ele vibra só embaixo. Como se os bonequinhos estivessem aqui embaixo, entendeu? E assim, em qualquer, em qualquer posição que você faz, é, essa vibração ela é 3D. Olha que bacana. E a galerinha fica gritando lá dentro. Microfone. Ele não passou pra. Animal. Entramos dentro do PS5, é isso? Acho que é os circuitos aí Legal, vamos... Cara, a... Tudo que eles estão conseguindo fazer com a jogabilidade e o som Fazer os menus aqui que ele está pedindo Entendi A cada passo que ele dá você sente O controle vibrando Ah tá Legal Já foi Legal. Ah, oi. Vamos lá. Aqui. Aperta o quadrado e puxa. Legal. Cara. O jeito que. Que negócio maluco, galera. O negócio ele vibrou de um jeito que parecia que você estava puxando mesmo, sabe? O um fio aí. Olha os componentes. Olha. O som do jogo tá bem legalzinho. Mapa, vamos ver o mapa. Então aqui a gente tem. não fala o que é o que ainda porque a gente não explorou. Ah, o que mais que tem aqui? Termas da Ventoinha Olha okay, que legal, aqui ó, Aqui aparece o símbolo né? do, do playstation Aqui a gente tem o um campo de memória Cara, não é só, não parece ser só um, um jogo para testar Tá muito bem feito Playstation Labo Legal Tem uma bolinha aqui Cara, o que eu tô percebendo aqui é que conforme você passa Aqui é Entrada da SSD Cara, normal Aqui, o tipo de vibração Você tem dele andando É diferente daqui Por exemplo E é diferente daqui Cara Serva é da GPU E aqui a gente tem Speedroom, run, speedrun da rede Cara, acho que a gente já Vimos todos aqui Cara, qual que a gente vai primeiro? É. Ó, tem um negócio aqui pra puxar O que, que tem que fazer com isso? Opa Opa, moedinha Estilo Mario, tem mais? Opa, tem mais Vamos ver. Show Tem mais um ali Cara, que negócio Sabe a impressão que dá? Porque antigamente era normal, né? Você comprar um console e vir um jogo A Nintendo ela sempre fez isso Com o Super Nintendo veio o Super Mario World, né? Que era o... É um dos jogos mais divertidos Opa, descobri um negócio aqui Opa Moedinha Opa, dá para mudar a câmera Deixa eu dar uma olhada em volta Bacana Vou ver aqui Oh, oh, oh tá, Não deu Faltou gás Cara, O jogo está muito feito assim Não sei se vocês conseguem perceber, mas na parede ó, Todos os, os símbolos né, do playstation um Triângulo, x, quadrado E um círculo, ou bola né? Não tem a gente para bola Opa, um já foi, mas ainda faltam muito, troféu conquistado, não falo qual que é Vamos ver aqui Cara, que negócio maluco, conforme você puxa esse, esse componente, ai droga, esse componente ali Sim, vamos Ah, cara, está de brincadeira, mano Vamos, vamos Pronto. Ah, cara. Cara, esse é maior. Opa. Opa. Foi para cá. quase Caraca, velho, olha que animal para tem mais uma pecinha aqui Ah, tem mais algumas goedinhas ali, ó Beleza Ah, tem mais uma peça aqui ó, acho que agora já era. Ups, cara meu, que, lindo, que animal. Já salva da GPU, vamos nessa já. Cara, aqui tô impressionado assim. Parece um joguinho bobinho né cara, mas a imersão que dá o som com o controle, ele eu, colocou PS VR Olha ah, o um chip aqui ó. Processador né PS Outro aqui Que bichinho esse aqui Não dá pra subir aqui ah, Aqui ó Quem que é esse aqui? Olha ah, o Crash deu ah, <risos> outro maluquinho aqui filmando Vamos ver o que ele tá falando Cara, isso aqui pra ganhar um mascote, velho Pra só ir fazer jogo Dependendo do... Da aceitação do que a galera tá falando Eu sei que assim, me segurei um tempo pra jogar porque tava meio sem tempo, mas... O... Isso aqui é um... Caraca, mano Monster Hun acho que é um Monster Hunter, né? ele tá jogando PS Vita aqui ó todos né PS Vita ou PSP PSP que da hora esse jogo ele tá rodando a ah, ele roda 4K 60 mas eu tô gravando em 1080p Ué Eles estão olhando para onde? Que horas tem mais coisa aqui embaixo? E essa é para voltar. Ah, isso aqui é a... The Horizons Are All Down, cara. Eu acho que você vai encontrar vários, né, durante o... Durante o jogo. Então É, pra entender essa galera vai, opa, novo artefato aqui ó, controle de movimentos, o PS move, ó que legal aqui ó, você vai mexendo ele vai bom zoom aqui, ampliar, interagir, ah, você aperta o, o touch aqui ó, vai mudando de cor, animal, legal Vou ver o que tem atrás aqui dele ah, aparece direitinho. Cara, olha isso que da hora! Vamos fechar beleza. Uma conquista. Ah, olha, olha para a noite. Isso cai, está caindo. Agora minha, minha, minha sombra, não vou ler tudo. Enfim, não vai ficar muito chato aqui. Quem que é esse aqui? Cara, é o Castlevania, não é? Acho que é. Caraca, velho, que da hora. Tem mais algum lugar pra ir aqui? Não. Cara, o somzinho, o jogo da musiquinha é legal. Isso aqui é o quê? Ah, ele tá com o controle de PS4 na mão ali. Ó. Não sei qual que é o jogo. Aqui, até o negócio do crash, eu parar aqui, ó Nossa, que hora! Olha né? que engraçado, aqui a, a, a vibração já é diferente não, não tem como explicar pra vocês, ela é... Olha Ela... Ela é mais soft, sabe? Nossa, um hit, um kill. Perdi tudo. Cara, será que eu perdi o que eu, que eu peguei aqui embaixo? Acho que eu perdi, hein. Eu acho que perdi. Ah, não perdi não. Beleza. Não, beleza, beleza, show Vambora Olha o... Olha o esqueci o nome dela Da menininha Os gatinhos Ah, é o papel da minha Segure Ah Opa! Era para acontecer isso mesmo? Olha, ah, tem um espinho, o um bichinho ali. Cara, jogo de plataforma, cara, também tá, tá gostoso de jogar, assim Nossa, achei que tinha morrido. Nossa, tem calor aqui, galera? Meu Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Cara, isso aqui. Putz, não. Não lembro Dark Souls, será? Pô, temos algumas coisas aqui. Ah, acho que falta ah, mais um. Opa! Beleza! Já pode ter guiado uma vida, né? É Com 100 que se, geralmente é uma vida. Oh, que da hora. Cara, isso aqui é. Isso aqui é Drash Fuz, galera. Ah, isso aqui é o instalador. <risos> de coisinha na cabeça, que da hora o Joe a... e yeah, a mochilinha dela, o tijolo na mão top o cara filmando ali Adoro esses barulhinhos, né? Tudo, tudo de descoberta Corre, corre, corre Eu deixei, deixei duas medias por lá, não vou deixar não, vou pegar Tem alguma coisa ali dentro? Tem ah, tem um negócio aqui, ó Dá para ajudar lá? Acho que é isso mesmo. Opa! Será que dá para pular daqui? Eu fiz o mais difícil, velho. <risos> Eu fiz o mais difícil. Vou tentar bem, pelo menos isso aqui. Vou tentar fazer isso já. Eu fiz o mais difícil, velho. Aqui. Eu já peguei? Ele tá lá ainda. Não, já peguei. Bom, então não vou pegar nada. Então já salvou. O um progresso, então vamos seguir. Olha, ah, ele deu uma cordinha aqui Olha que maluco, essas aves vieram né, E você sentia Conforme a ave passava do lado esquerdo, vibrava da parte, na parte esquerda Conforme passava do lado direito, vibrava na parte direita Mas foi uma vibração que vinha fraca e ficava mais forte Conforme ela, ela se aproximava Cara, que maluquice, velho Opa, tem coisa ali, ó Pera aí Será que eu consigo jogar? daqui, cara, tem, olha, olha aí essa parte aqui, ó, a corda é um, é o plug do controle, ó. Olha que louco do PlayStation. 1. Ah, dá sim. Ah, velho, isso aqui tá muito louco mano! O jogo Salvo que tem aqui embaixo Ah, isso essa... Ah, essa aqui é, é um acho Ah, se eu não me engano é no 3 que tem um avião Se eu não me engano Cara, que da hora E são jogos exclusivos da Sony E tem jogos que não são exclusivos da, da Sony ele é o que? eu não tem nada tem, uma, tem um negócio pra cá ah cara, dá muito bonitinho o jogo é sem zona esse aqui é o um, é um jogo do foi muito bem no, no PSP que eu acho que é o Patapom tapão alguma coisa assim opa nossa velho nossa velho precisa dar choque beleza, deixa eu pegar esses aqui Nossa, velho Nossa Caraca, velho Meu negócio tá muito doido Já era? Já era Olha o barulho, velho Cara, aqui já mudou a forma de, do jogo Opa, tem um negócio aqui O jogo <risos> Natalia Botaway. Pacote de jogos PlayStation Vita. Só não chame isso de cartucho. <risos> Ai, cara. É assim mesmo. Que criar. Cara, bem feito, né? Muito bom. Bom, eu não vou ler as coisas aqui em inglês porque eu também não manjo tanto assim. Não quero passar vergonha. Esses caras não davam aqui antes. Beleza. O cara tá. Ah, aqui tem um negócio. Aqui não tem nada. Cara, cheio de, de área escondida aqui, né? Carinha ali ó, cara o que que é aquilo? Copas de Terra O que que é? Cara, qual que é o jogo do Carinha de, de boné de moto? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Inclusive joguei, eu vou trazer até pro canal aqui para fazer as comparativos que ele na, na game, na PS Plus Collection dos zumbis lá. Ah, é um macaquinho aqui ó. Days Gone, é o Days Gone vamos achar o zíper aqui Que da hora tá que aqui mas tem que mexer o controle ó. conforme você mexe ele inclina você segura Ver? Opa! Tem que ter um pouco de.. Sincronia aqui, senão não vai. Cara, que é legal isso aqui. Cara, olha isso. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu vou, eu, eu vou apertar de novo. Eu vou pegar de novo ali. Só pra vocês terem uma ideia. Esse negócio. Ó. Você viu? barato, velho Opa, opa, opa, opa Beleza Como é que faz agora? Opa, não Segura com os dois Aí, faz o movimento aqui Opa, tem um aqui, ó E a, a desabatida tem um outro ai, lá do outro lado, lá, ó. Será que eu consigo ir lá? Nossa. Nossa, vem agora. Ué. para Para pegar. Ah, cara, é isso. Você não pode apertar de uma vez. Atacada. Você tem que apertar bem devagarzinho. Ele quebra, velho. Ah, só de sacanagem. A câmera. A câmera do PlayStation 4 Muito Cara, que da hora. Legal. De novo. O esqueminha lá, ó. Opa, opa, opa, opa, opa. Só pra verem de novo, ó. com calma aqui, ó. Deixa eu focar só em um. Aqui, ó. ó. E vocês vão ter uma ideia pelo som, né? Ó, opa. Opa, chegamos ao topo. Saiu do, do compartimento ali. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos jogando aqui. Ninja Boots. Hum. Tá. Não, aqui vai. Assim vai. Esse raiozinho aqui também que sai dos pés dele também os cara Tem mais alguma coisa para cá Tem bastante coisa escondidinha, né? Cara, certeza que você já vai ter que tirar isso mais de uma vez Para conseguir pegar todos os... Os colecionáveis Cara, muito jogo de plataforma, né? O que que tem ali? Cara, até pelo bastão, cara, Shadow of Colossus, que é o primeiro o primeiro gigante, vê se não é isso, ali ó, aquele primeiro gigante, que ele bate, e você tem que subir pelo bastão dele, né, com certeza é isso, cara, esse aqui, o que que é, esse aqui eu não sei, tem um negócio aqui, eu não sei Esse é um... Quero ver se a espada dá pra perceber, né? Opa! Ah, de novo os gatilhos, olha que da Opa, tem... um negócio aqui, ó. Cara, é que, não, é que não dá nem pra explicar pra vocês o como que é puxar esse negócio como um controle vibra, velho. Cara, que bizarro. Isso aqui é o, a unidade de processamento do PSVR. Ele faz outro consolinho, né? É um console, na realidade. Pra você... Um para tipo, você... Pra ser mais seguro. matar esses bichos. Dá pra receber ali? Eu acho que não. Cara, quem que é, velho? Quem que é esse aqui? Ai, cara, acho que eu sei qual que é. É aquele jogo... É um jogo exclusivo. Eu vou lembrar o nome, cara. É o... Que passa nas antigas, Londres, antigas, acho que é The oh, Order, The Order, The Order Tem um cara com bigorão lá Só que dá pra ir para lá? Olha de novo o cabo do controle. Olha aqui aqui outro exemplo galera olha que maluco. Conforme você vê a câmera ele vibra só numa parte do controle com mais intensidade a outra nem tanto. Conforme você vai mudando a vibração ela vai mudando de acordo com com o lado que está recebendo o impacto do vento né Será que sou se pular aqui pra para lá? Funcionou esse aqui, cara. Qual que é esse aqui? É algum que tem mascote ali. Nossa, hum, funcionou. Beleza, tem alguma coisa do outro lado? Não, olha isso, pô, meu. um dos melhores portáteis de todos os tempos. Cara, ainda tenho saudade do meu. Cara, esse console aqui, ele é muito à frente. Sabe quando lança uma coisa um pouco fora do tempo, né? Do time? Foi o PS Vita, cara. Naquela, naquela época já era tela LED. Esses bichinhos aqui pra... Beleza. se tem mais algum segredo por aqui Não, ó, tem um aqui, ó A câmera bem ok, bem boa do joguinho Lembrou Zelda agora, hein Um arco e flecha Cara, olha que negócio maluco O controle mudou, o gatinho mudou completamente a resistência dele. Lembra que a gente tava jogando o jogo do... Quando a gente tava subindo lá com o macaquinho? A resistência andou completamente, cara. Como se for... estivesse tracionando, né? Puxando uma corda mesmo. Os dois, né? Cara, que da hora. Cadê? Tem mais um? Cara, a galera tá chocando o temporal aqui Ah, caraca Não sabia que esses bichinhos jogaram só assim hein? Bom, pelo menos já peguei o meu cara o jogo ele não, não oferece nossa nenhum grande desafio né a proposta é realmente você conhecer tudo que o controle ah, se você puxar pouquinho ele vem bem pouquinho ó para <risos> então, você puxar mais forte ele puxar tudo só que para puxar tudo é um pouco mais ele causa um pouco mais de resistência né? Vou, só vou pegar isso aqui É isso aí Beleza Tem mais alguma coisa aqui? Não, aqui tem uma entrada de um controle Que deve ter uma, uma, alguma ponte Ativar a ponte em algum lugar Tinha até aquecido ali Do, do outro Ah, tem um Eita pô. Dá pra atirar nesse negócio? Opa Não, não dá não Ah, apareceu ali ó. Opa. Só porque eu falei, né? Ah, o jogo não oferece nenhum desafio. <risos> não oferece nenhum desafio. Caraca. Opa. Ué, caraca. Ah, aqui é cagante, tá, Apareceu lá. Caraca, velho. Olha o Rio? Street Fighter? Não. Não, é o.. Isso aqui é o. É o Tekken. Caraca, mano. vamos o macaquinho de novo. Fechar o zíper aqui. E bora. Opa! Tinha esquecido. Não operou O jogo é bem intuitivo, né? Assim, não tem. Não tem segredo. Deixa eu deixar das moedinhas ali. Entendi. Bem bolado. Opa. Opa. Deu um jute um aqui. Acho agora chegou no final, é isso? Cara, não, ainda não, ainda não, opa, ligou, ninguém ligou o PS4 aí, bora, o que, que é isso, cara, qual que é aquele jogo do deserto velho, que o cara tem a capinha lá e o cachecol, Munterscape, Qual que é o nome? Vou lembrar. Mas eu vou pegar as medinhas aqui. Ah, tem um negócio aqui, ó. Ah, de novo um. Ah, esqueci o nome, cara. Do jogo. Mas um jogo bem premiado isso aqui. Ô <coughs> oh, louco. ia falar Destiny, não é Destiny. Olha os analógicos aqui, ó. Ah, por isso que veio a musiquinha do PS4. Troféu conquistado. Show de bola. Eu já ampliar. Caralho, animal. Animal! Acabamos essa fase. Cara, isso aqui tá bem além de uma demo, né? Pelo que. Tá bem além de uma demo, né? Ah, entendi, ó. Ele vai.. Bacana. Eu acho que ele faltou algum hein? Ah, o playstation labo aquela parte do dentro do ps1 ha. ah que bar! isso aqui é o o negócio do psvr ah galera bem legalzinho Deixa eu ver se apertar o botão ali em cima do... Não, aparentemente não aparece nada. Mas galera, bem bacana. Olha, o PS, PS Vita aqui. Conforme a gente vai conquistando... Fazendo as conquistas e encontrando, né? Os, os, ar, os artefatos, as pecinhas do quebra-cabeça, vai aparecendo aqui. Cara, isso aqui para um, uma demonstração tá bem divertido, o jogo de fato ele mostra bastante coisa assim, o, o, realmente ele traz o máximo ali de, de tudo que o, o DualSense oferece Em questão de, dos novos recursos né, da nova geração ali, do poder do DualSense cara, impressiona, tem que jogar, não tem jeito eu Vou tentar transmitir o máximo aqui da, da experiência que eu tenho ao jogar para vocês, mas a, cara, é, é surreal assim eu acho que a, a, é a maior inovação desde o Nintendo, desde o Nintendo Wii, né? Com relação, com, com, com relação à forma de você jogar. O Nintendo Wii realmente revolucionou bastante, mas isso aqui é, é foda de série. Eu acho que uma. É, é, a, a, a surpresa foi muito maior do que quando eu joguei o, o, o Nintendo Wii, beleza? Players, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui, já são quase 50 minutos de vídeo ali. Eu vou trazer novos episódios, depois eu vou compilar isso e trazer um, um overview, um review, na realidade, uma análise sobre o DualSense. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por acompanharem até aqui. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!